Você sabe estudar? Então é assim, começa esse livro indagando. Você sabe estudar? Não se trata de uma pergunta fácil de responder. Estudar corretamente matérias e textos é uma atividade intelectual complexa que envolve diversas aptidões do cérebro. Além disso, o estudo requer tempo, interesse, concentração e uma boa memória. E pelo fato do estudo ser uma estratégia de aprendizagem particular, qualquer tentativa de mensuração do mesmo pode ser um grande erro. Outra questão também difícil, de difícil resposta, do ponto de vista pedagógico, está relacionada a um perigoso ato que muitos professores insistem em perpetuar. Apresento as matérias que possivelmente pedirão na prova, informam a data do exame e recomenda aos alunos que estudem. Mas o problema da maioria dos alunos é saber como se estuda aquela matéria. Além de despertar o conteúdo, além de apresentar o conteúdo e informar a data da prova, explicar como se estuda a matéria em particular deveria ser uma das mais importantes atribuições do professor, Assim como um marceneiro ensina o aprendiz a fazer o móvel, o professor, antes de ingressar a fundo no ano letivo, deveria gastar algumas horas ensinando aos alunos estratégias de estudo e memorização para a sua disciplina. Tal atitude implicaria a economia do precioso tempo que muitos estudantes empregam em tentar decorar matérias que eles mal compreenderam. Isso é um ponto importante que eu discuto aqui no livro, né? onde eu concordo com essa ideia de que é para você ensinar, né? para você pedir para que alguém faça uma tarefa, você tem que ensinar a fazer a tarefa. Então, não adianta eu pressionar um aluno exigindo que ele estude matemática se ele não aprendeu como estudar a matemática. Recomendo aos pais e professores que nunca perguntem a um aluno se ele já estudou, mas sim se ele sabe estudar, pois se estudar é difícil, não há nada mais fácil do que fingir que estuda. A mente humana é uma caixa preta e não é possível saber o que se passa na mente do aluno. Quando não sabe estudar, ele passa horas a fio, debruçado nos livros com a cabeça nas nuvens. A decadência do estudante é se achar incapaz de obter boas notas. Declarar-se burro em matérias como Matemática, Português, Inglês, Biologia e outras tantas pode ser o início de uma carreira acadêmica infeliz. O motivo do fracasso não será a falta de inteligência, pois esta é uma qualidade da mente humana que todos nós temos. O que realmente falta para alguns alunos é o básico, é saber estudar. Discípulo, aprendiz, Aluno, não importa o nome, qualquer pessoa, independentemente do sexo, idade ou classe social, que busca o conhecimento através do estudo, é definida como estudante. Todo ser humano é um estudante em potencial, muito embora, para a maioria, a competência de saber estudar corretamente ainda se encontre adormecida. Então, nós temos essa habilidade, essa capacidade de aprender Porém, muitas pessoas não obteram, não tiveram na academia, na escola, as ferramentas para aprender, de como aprender, né? entristece me quando testemunho pessoas maduras que voltam a estudar, é, que voltaram a estudar, incorporarem a falsa ideia de que o avanço, com o avanço da idade aprende-se menos. É um ledo engano. Elas acreditam que estão velhas para aprender quando, na verdade... A maturidade favorece o processo de associação e consequentemente o aprendizado. Aprender a estudar ou aprender a aprender é o novo desafio para todos aqueles que desejam o verdadeiro conhecimento e para isso se exige uma nova pedagogia. Quando aprende a aprender, o estudante muda completamente a visão distorcida, limitada e negativa da escola, das matérias e também dos professores. Passa a aprender com prazer e se torna uma pessoa muito mais dedicada. Se o desafio do professor contemporâneo é o de ensinar o educando, o edu, o educando a estudar, outro, ainda mais complexo, é o de tornar a sala de aula e as matérias mais interessantes do que os games, a internet, os vídeos do YouTube e toda a sorte de parafernálias eletrônicas que nos cercam. Quem aceita o desafio de aprender a estudar apura seus mecanismos de percepção, ou seja, ver, ouvir, tocar e sentir. Aprender pelo simples direcionamento dos nossos mecanismos de percepção é uma questão de mínimo esforço, por isso é sempre o primeiro recurso que dispomos, ou seja, nós olhamos, ouvimos e sentimos no aprendizado, numa sala de aula. Assistir aulas são exemplos desse processo de aprendizagem. Acontece, porém, que nem sempre a percepção pura e simples garante a compreensão. Neste caso, como segundo recurso de aprendizagem, iniciamos o processo de decomposição, ou seja, estuda-se as partes até compreendê-las como um todo e finalmente mostra-se monta-se com certeza, com a certeza da compreensão. Então, o estudar é mais do que ler simplesmente um texto. É decompor o conteúdo, tá? montar novamente, assegurando que essa montagem será feita dentro de um critério, tá? onde você vai compreender, ou seja, obter este conhecimento. Ah, não é verdade que fazemos isso desde criança? Tá? Ou seja, nós decompomos tudo desde criança? Pense na quantidade de coisas que você desmontava quando criança e que, às vezes, rendiam uma bronca dos pais. O impulso era aprender pela decomposição. Então, muitas crianças têm esse impulso de desmontar as coisas para poder é, descobrir como é que funciona. Né? Pelo menos na minha época, onde tudo era muito os brinquedos, as coisas, os eletrônicos... Na verdade, não eram eletrônicos, eram é, mecânicos, né? Era a batedeira, era o liquidificador, o rádio. Né? Eu desmontava tudo isso para ver como é que funcionava. E muitas vezes eu não conseguia montar de volta, mas é, é, é o desejo que existe dentro de todo ser humano de conhecer, de aprender. né Mas, é transcendendo o método, estudar é o caminho para o conhecimento e para a realização pessoal. O estudante dedicado e que aceita o desafio de aprender a estudar, está no caminho certo, pois quem se dedica obtém conhecimento. Conhecer permite encontrar saídas e vencer. Estudar é, portanto, tornar a vida mais fácil. E você? Você sabe estudar? Como é que você estuda? Quanto tempo você gasta nos seus estudos? Valeu?